Oi, saneamento ecológico, desafios e oportunidades. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje vou trazer um, alguma coisa sobre o saneamento ecológico, quais as possibilidades que ele tem, como é que está a questão do saneamento no país. A Política Nacional de Saneamento Básico identifica ali quatro pilares do saneamento. O primeiro deles diz respeito à oferta de água potável. Um outro pilar diz da limpeza urbana e resíduos sólidos. Um terceiro pilar fala das águas pluviais, das águas de chuva e a sua coleta e drenagem no ambiente urbano. E o um quarto pilar, que é o que mais nos interessa nesse momento para esse vídeo, é a questão do saneamento. E aí o saneamento é entendido como a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos esgotos produzidos tanto na cidade como no campo. Ok, então se saneamento é isso, o que seria o saneamento ecológico? A ecologia ensina pra gente que os seres vivos têm intrincadas relações que se estabelecem em termos de hierarquias, de ciclos, redes, teias, então, de maneira que no ambiente natural, por exemplo, o lixo não existe. Né? Os resíduos de um animal, por exemplo, eles acabam se degradando e virando nutrientes para as plantas. Entendendo esse processo, o saneamento ecológico incorpora esse conhecimento e esses processos no tratamento dos esgotos residenciais ou industriais. Então, como é que funciona? O esgoto sai da casa, ele vai para um primeiro sistema onde micro-organismos podem degradar essa matéria orgânica que está chegando até ali. Na sequência, é, um, passa por um filtro biológico, por exemplo, e depois um banhado construído ou uma lagoa é, multifuncional, onde micro, meso e macro-organismos vão degradar toda essa matéria orgânica, as plantas vão absorver essa água em nutrientes. E a partir dessa absorção, elas crescem, se desenvolvem, produzem frutos que podem ser é, consumidos novamente, é, fechando ciclos, ou então vão produzir material vegetal que é compostado, o composto pode ir para uma horta, a horta produz alimento, o alimento volta para dentro de casa e novamente fecha o ciclo. Outra característica do saneamento ecológico é a possibilidade de baixo custo de instalação e manutenção, a manutenção Normalmente é muito simples é cortar as plantas uma, duas, três vezes ao ano e, e compostar essas plantas para fazer o ciclo novamente. Então, baixo custo, alta eficiência de tratamento, baixa manutenção, reprodução em micro, microescala dos ecossistemas naturais de brejos, banhados, lagoas né? e também a ampliação, a possibilidade de ampliar a biodiversidade local. Dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNIS, de 2017, dão conta de que 54% de todo o esgoto produzido no Brasil não recebeu qualquer tratamento. Se a gente conhece, junto disso, que a população brasileira em 2017 era de 207 milhões de habitantes, a gente sabe também... Que coisa de mais de 100 milhões de habitantes no Brasil, a população brasileira não tinha qualquer acesso ao tratamento de seus esgotos. Só na zona rural, nós temos ali 37 milhões de pessoas. E na zona urbana, outros 70 milhões de pessoas. Esses 37 milhões de pessoas na zona rural equivale a uns 9 milhões de famílias. Enquanto na zona urbana, 70 milhões de pessoas equivale a 17 milhões de famílias. É muita gente sem saneamento. Mas o que, que isso significa? É, existem custos associados à falta de saneamento. E a gente pode pensar e refletir um pouco aqui, né, custos sociais, ambientais e econômicos. Custos ambientais. Poluição e contaminação do ambiente natural contaminação do lençol freático, contaminação das águas superficiais, rios, mares, lagoas, proliferação de mosquitos e doenças, mosquitos e pernilongos associados e doenças associadas a esses. Por exemplo, Zika, Dengue, Chikungunya e o Covid-19. Algumas pesquisas começam a apontar, que o Covid-19 é capaz de sobreviver em meio às fezes por semanas a fim. Então há a possibilidade dele ser transmitido também pela falta de saneamento. E águas e solos contaminados e doenças associadas, cólera, disenteria, diarreia, hepatite, verminoses, na esfera econômica pressão sobre o sistema de saúde, as pessoas ficam doentes e lotam os hospitais. Com isso, falta o trabalho que repercute na, na produtividade do trabalhador e também na seguridade social, que tem que bancar esse trabalhador que não foi trabalhar. Conclusão dessa história, diminui a renda do, do trabalhador e isso impacta diretamente na família dele. E aí a gente chega nos custos sociais comprometimento de saúde da pessoa e de sua família, baixa qualidade de vida, as crianças fora da escola, e aí a gente tem um ciclo de pobreza e miséria reforçados por conta da falta de saneamento básico. Mas como em toda crise ou problema também existem oportunidades, tem aí uma grande oportunidade em termos de saneamento ecológico, para equilibrar um pouco mais as coisas entre o ambiente natural, o ambiente construído, a economia e a saúde das pessoas. Soluções descentralizadas e ecológicas podem ser aplicadas na zona rural, assim como na periferia das cidades. Novos empreendimentos imobiliários podem incorporar soluções ecológicas também nesse processo. Voltando um pouquinho para os números, a gente viu a quantidade de famílias na zona rural e na zona urbana que não tem nenhum saneamento, e, e a, o somatório dela, 26 milhões de famílias no Brasil não têm acesso à coleta, tratamento adequado de, de esgotos. Se a gente pensar em atender com soluções ecológicas ou de saneamento, mil famílias por dia, durante 365 dias no ano, Durante um ano, a gente vai ter 365 mil famílias atendidas. Agora, para chegar nos 26 milhões, são anos. Olha as contas. Na população rural, são 24 anos de trabalho ininterrupto para a gente dar conta de atender. 24 anos, só a população rural. E a população urbana? 46 anos para atender a população urbana contando isso de atender mil famílias por dia durante 365 dias. Não é atender a família, é implantar um sistema de tratamento para essas famílias. Ou seja, mesmo com mil pessoas trabalhando, com mil sistemas sendo instalados por dia, a gente demora duas, três décadas para resolver o problema. É um mercado potencial imenso para quem queira entrar com isso. E a gente vai precisar fazer isso porque é um déficit que o país tem. Defendendo que cada um de nós somos responsáveis pelos resíduos que a gente gera, temos aí duas grandes possibilidades. Se você tem um perfil faça você mesmo, né? você gosta de, de botar a mão na massa e fazer as coisas, o canal Ciência Terra Nova tem mais de 66 vídeos ensinando passo a passo como fazer o seu sistema de tratamento de efluentes ecológico aí na tua casa, sítio ou chácara. Acessa, vê os vídeos desde o começo, está tudo lá, o passo a passo para você fazer. E aí você me diz, me dá o retorno, está claro as coisas, está com alguma dúvida, está com dificuldade... É, tem algum vídeo que tá, não está muito claro, você ainda tem dúvidas, ainda não se sente seguro para fazer as coisas, porque sente que falta algum conhecimento que ainda não está nos vídeos, me escreve, eu tento fazer vídeos novos resolvendo isso. Legal? Outra possibilidade, você é do tipo empreendedor. Você gosta de fazer as coisas e quer fazer para outras pessoas também. Você quer ajudar as pessoas do teu bairro ou da tua comunidade a instalarem novos sistemas. E ver nisso uma oportunidade de negócios para você também. Ok? Nesse caso, nós estamos elaborando cursos de capacitação para que você tenha o conhecimento técnico mínimo para poder divulgar e fazer esses sistemas com conhecimento um pouco mais aprofundado. Então aí o que, que a gente vai ver? As normas da BNT, um pouco de legislação ambiental que cuida do, dessa área, nós vamos ver o dimensionamento dos sistemas, como é que, que se faz, nós vamos dar uma olhada nas diferentes possibilidades de sistemas de tratamento de efluentes, e aí cada caso é um caso e você tem que saber quando usar um, quando usar outro, é, o que mais, em, em linhas gerais, Seria isso para te dar maior segurança e embasamento teórico e técnico para fazer as coisas né, de uma maneira um pouco mais profissionalizada. Gostou da ideia? Entre em contato que a gente vai ver como é que, que faz isso. Legal? Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, dá um joinha lá que eu gostei, compartilha com os amigos se não fez isso ainda. E na descrição do vídeo... Tem lá um link para você participar do grupo de, de WhatsApp, onde ideias muito legais estão sendo trocadas, o pessoal está trazendo coisas que tem feito nas suas casas, né? a gente está ajudando na medida do possível a melhorar um pouco as coisas, estou aprendendo bastante com isso também, então segue o link, e está convidado, chega lá para trocar uma ideia. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!